Prazer apresentar o oitavo episódio da segunda temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o professor titular livre Carlos Pérez Bergman, graduado em engenharia metalúrgica e com mestrado em engenharia de minas, metalúrgica e de materiais pelo PPG3M da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou o doutorado em Engenharia na Alemanha. Desempenhou funções por repetidas vezes como coordenador e também como coordenador substituto do PPG3M. Bergman atua na área de Inovação Tecnológica no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Engenharia de Materiais, principalmente nos seguintes temas. Inovação em materiais para engenharia, engenharia de superfícies, materiais nanoestruturados, caracterização de materiais e matérias-primas, reciclagem de materiais. Foi membro do Conselho do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, Wileia da URGS, do Centro de Microscopia e Microanálise, CMM da URGS, e do Conselho Editorial da Editora da Universidade. Ainda podemos destacar também os seguintes feitos. Recebeu três prêmios Petrobras de tecnologia e o prêmio Pesquisador Gaúcho, área de engenharia em 2012. Coordenou a criação do curso de graduação de engenharia de materiais da Escola de Engenharia. Foi para ninfo e professor homenageado em várias oportunidades e orientou mais de 180 mestres e doutores. É autor de vários livros e de mais de 300 artigos e de 450 trabalhos em congressos. Em 1989, fundou e desde então é o responsável pelo Laboratório de Materiais Cerâmicos da Escola de Engenharia. É membro suplente do Comitê de Assessoramento, MM Engenharias de Minas de Metalúrgicas e Materiais do CNPq entre 2019 e 2023 e consultor ad-hoc do World Bank. É um dos poucos docentes da URGS duplamente titular, pois entrou em concurso de titular livre depois de aposentado. E ele é o docente que um com o maior número de patentes da Escola de Engenharia, cerca de três dezenas. Professor Bergman, muitíssimo obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço esse amável convite, honroso convite de deixar aqui com vocês alguma história a respeito da minha trajetória como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Engenharia. Estou à disposição de todos. Em particular, para responder algumas perguntas que sejam de interesse Sim, de vocês. Professor, para início de entrevista, o senhor poderia nos dizer o que o atraiu para a engenharia como um jovem estudante de Porto Alegre e quais foram assim as dificuldades que o senhor enfrentou no curso de graduação, naquela ocasião? Quais as facilidades que o senhor consegue enxergar daquela época em relação aos tempos atuais? Bom, a escolha por engenharia ela se deu de uma maneira um pouco assim como ocorre quando se tem 17, 18 anos, que não se tem muita informação a respeito do que é uma carreira profissional e eu, na definição da escolha, eu usei alguma informação que eu tinha, por exemplo, meu irmão já tinha optado por engenharia, ele era aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na Escola de Engenharia na Engenharia Elétrica então isso já era uma referência para uma escolha. E escolhi engenharia metalúrgica porque havia movimento bastante forte com a instalação das Finos Piratini no Estado, isso a gente remonta ao início da década de 70 século passado, então isso traria uma perspectiva muito grande e uma demanda por especialistas em metalurgia. Conjugado essas duas questões, eu escolhi por metalurgia. A época é lá metade dos anos 70 e realmente eu pisei a primeira vez nesse prédio, que é o prédio novo, onde eu tenho lá minha cadeira como professor na minha sala. Então eu entrei em 1975, acredito, pela primeira vez nesse prédio. E realmente era um prédio totalmente diferente do que a gente pode encontrar hoje, tá? o prédio hoje ele está repleto de laboratórios, não tem um espaço, digamos assim, disponível para que seja utilizado para alguma outra atividade que não seja no ensino, na pesquisa, isso é realmente bastante marcante. Para se ter uma ideia, no sétimo andar tinha uma sala vazia, onde tinha até pintado nas paredes uma goleira, porque os funcionários e alunos jogavam futebol no intervalo, realmente a gente está falando de uma outra época. E nessa época a atividade dos professores não era tão de dedicação exclusiva, era uma atividade muitas vezes que atraiu o ensino de engenharia, atraia profissionais até muito bem colocados no mercado de trabalho na época, com construtores, enfim, com atividades como engenheiros em profissões como engenheiro mecânico engenheiro elétrico, engenharia civil então esses profissionais eles tinham, digamos, uma segunda atividade que era dar aula né? na engenharia. Com o tempo isso foi modificando-se e foi se definindo uma atividade de dedicação exclusiva, prioritária digamos assim, para professores esse período eu acompanhei realmente era um momento bastante interessante porque não se tinha infraestrutura de laboratório, era muito pouca infraestrutura de laboratório e os professores, digamos, que tinham algum histórico já de pós-doutorado ou de doutorado, melhor, no exterior, e eram convidados para atuar com professores no pós-graduação, eles necessitavam de espaços qualificados para exercer suas atividades de, de pesquisa e de ensino. Eles vinham para ser pesquisadores e vinham também para ensinar na graduação e na pós-graduação. E essa infraestrutura foi sendo criada. Eu me lembro que a atividade minha como aluno de iniciação científica foi de limpar salas, de arrumar meios de que se tivesse, então, algum espaço que tivesse uma dedicação para colocar ali um equipamento simples na época, alguma coisa em que se pudesse fazer uma pesquisa incipiente, a exemplo do que esse pesquisador vindo de fora trouxe da sua experiência internacional. Então, era uma outra época bem interessante, assim, para se aprender muito, tinha que se fazer de tudo. Eu me lembro que uma das atividades que eu tinha como aluno de graduação era ajudar a definição de qual era o espaço que necessitava para o campus do Vale, que seria criado na década seguinte, seria inicializado ou intensificado essa transferência da URSS do campus central que era física, química, engenharia para o novo campus, então eu como aluno de iniciação científica tinha ajudado ajudar uma da administração central a planejar o que, que se teria de demanda de luz, de água, telefone, etc então são coisas que hoje seria até assim uma surpresa se houvesse essa necessidade, hoje já está bem mais profissionalizado a resposta a essas demandas mas isso me deu um aprendizado bastante diversificado né? e quando Chegou a minha época, na volta do doutorado, de criar um espaço, o Laboratório de Materiais Cerâmicos, que foi citado, que fundado em 1989. Ele surgiu do zero. Aprendi no passado e utilizei no início, da minha volta, do meu doutorado, para criar um, um espaço onde eu pudesse exercer as atividades de pesquisador e de professor naquela linha que era uma linha original, não só para a Escola de Engenharia, mas pode-se dizer aqui para o sul do Brasil, na área de materiais cerâmicos. O senhor abordou a questão do doutorado o senhor realizou esse doutorado na Europa e no final da década de 80, que eram também cenários muito diferentes do que se tem hoje. Quais os fatores determinantes que o direcionaram a realizar os seus estudos em uma instituição alemã e o que isso agregou para sua carreira acadêmica? Olha, eu fui para a Alemanha em 1984. E por que que eu fui fazer o doutorado na Alemanha? Era uma outra época. Não havia, por exemplo, nos pós-graduações o curso de doutorado. Isso era a regra no Brasil inteiro, com muito pouco exceção, se tinha um curso de doutorado se tinha ao início da pós-graduação e o curso que se fazia era é de mestrado e nessa época, que é a época de surgimento da pós-graduação no Brasil uma segunda década do, pelo surgimento da pós-graduação no Brasil eu estou me referindo a então, década de 80, é onde se tinha então a presença de muitos pesquisadores estrangeiros, vindo para atuar no Brasil, muito sul-americano que estava escolhendo o Brasil pela proximidade de seu país de origem, Chile, Argentina então esses profissionais eles trouxeram a ideia de um pesquisador desenvolver esse conhecimento na academia, na universidade. E a maneira com que isso pudesse realmente acontecer seria uma qualificação que não existia no Brasil na época. E essa qualificação era o doutorado. E havia então alguns intercâmbios, talvez o intercâmbio mais fácil de ser citado para a Europa seria com o DAD, que é a Agência Alemã de Intercâmbio, e ela fomentava, por interesses assim, à República Alemã, essa interação com o Brasil, com futuros docentes, pesquisadores que viessem atuar no Brasil. E eu encaixei nesse programa, digamos assim, e, e lá fiz o meu doutorado. Inicialmente, eu tive que fazer toda uma transferência do meu título. Transferência que eu digo é um reconhecimento do título de mestre obtido no pós-graduação, que a gente chama de 3M, metalurgia Minas Materiais, para a realidade lá da Universidade Alemã. Isso era, digamos assim, uma tarefa obrigatória para quem fosse fazer doutorado na Alemanha porque não havia o título de mestre na academia alemã. Então se fazia quase que como se fosse uma qualificação para poder iniciar o doutorado. aí eu tive que fazer isso. Aí a universidade foi a Universidade de Aachen. Aí eu trabalhei num instituto de pesquisa realizando a prática de no meu ensino, na minha tese, na elaboração da minha tese, a participantal num instituto de pesquisa da indústria de refratários da Alemanha. Era um instituto bem assim interessante porque ele é os interesses em pesquisa de todos os fabricantes de materiais refratários da Alemanha, e lá também era sede de uma associação europeia de desenvolvimento de materiais refratários. Foi bastante interessante essa ligação direta com as demandas das indústrias e o meu doutorado, o, meu, o tema da minha tese, que ele se encaixava em numa demanda tecnológica que havia e me deu uma experiência bastante interessante em trabalhar com foco nas soluções ou no desenvolvimento tecnológico, dados para o setor industrial. Professor, falando um pouco mais sobre o seu percurso profissional, de acordo com os seus objetivos já realizando mestrado e doutorado, e o caminho da sua carreira sempre foi a sua intenção de ser professor universitário e pesquisador, e eu gostaria também que o senhor comentasse um pouco mais sobre as suas principais linhas de pesquisa. Sempre é um processo pessoal essa definição da profissão. A gente tem lida com informações que elas vão sendo obtidas de diferentes fontes. Eu nunca tive sim o objetivo, não, eu vou ser um professor universitário, vou ser um pesquisador. Eu me lembro que, como fazer um doutorado na Alemanha, principalmente naquela época, onde não se tinha acesso à internet, não se tinha internet, não, era um trabalho bastante difícil. Eu me lembro que, quando eu comecei a escrever minha tese em alemão, eu levei 10 dias para escrever uma página. Claro que no final eu já estava escrevendo 10 páginas por dia, mas eu me lembro que, já estressado, exausto, eu ligava para minha esposa para dizer que, olha, não suporto mais, eu não aguento mais. Isso eu não quero fazer nada. Eu vou fazer essa tese, porque eu estou comprometido com que quem está pagando é a minha bolsa, mas não quero saber. Não nasci para isso, porque era uma demanda muito forte, era um estresse. Todo mundo que fez doutorado, um curso, um pós-graduação, sabe que esse final ele é estressante. E para mim, no exterior, escrevendo uma língua que não era minha, era um excesso. Assim, e me levou a, digamos, chegar à conclusão de que eu não vou ser é, pesquisador, não quero saber mais da academia, eu vou trabalhar ou vou ficar aqui na Alemanha, mas <risos> enfim, isso só para dizer, não era uma coisa assim que eu perseguia. Naqueles momentos difíceis, a gente superando esses momentos difíceis, vão nos qualificando para outros desafios. Então a gente para de ter medo quando o um desafio é pequeno. O desafio agora mudou a sua proporção com isso, e mesmo e se for para falar em desafio também voltar isso é interessante são coisas que me marcaram muito esse final da tese de do doutorado e a volta ao Brasil eu pensei que depois de ter passado praticamente cinco anos na Alemanha eu ia sem engajado assim num processo institucional ou num processo digamos onde houvesse um encaixe daquilo que eu tinha desenvolvido lá fora aprendido eu ia entrar e a ia produzir já tudo muito funcionando e quando eu voltei do doutorado o chefe de departamento me recebeu e disse assim, ah, vamos ver onde é que pode -se e naquela época, no departamento de materiais, tinha umas baias, que era um espaço assim vazio, onde o professor ia colocar ali o material de aula, tinha que ter uma mesa, tinha que ter uma cadeira, e a baia que o professor, chefe do departamento, me mostrou, não tinha nem cadeira, nem mesa, né? mas logo apareceu uma mesa, e eu tinha que uma cadeira, e eu fui pensando assim, mas, ah, mas e o resto, onde é que eu vou? trabalhar, o que, é que eu vou fazer? Não tinha nada, não tinha nem a definição de que aulas eu ia dar. Então, isso foi tudo, digamos assim, dificuldades realmente para se consolidar ou sentar o pé na universidade voltando no doutorado. Mas isso me fez, digamos assim, mais determinado em eu criar um espaço, criar uma coisa nova, um laboratório novo, um grupo de pesquisa novo, uma área nova na engenharia. Então, isso realmente foi um aprendizado, não foi fácil, havia muita disputa por espaço, muita gente voltando do doutorado e isso fez com que a determinação fosse, digamos assim, o principal fator de sucesso. Temos que conseguir, não existe, tem que se obter aquilo que se planeja então, Realmente é um outro período para os alunos hoje que entram na universidade em muitos locais tem equipamentos modernos, instalações modernas, equipamentos sofisticados, caros, teriam dificuldade de imaginar o quanto naquela época isso não existia ou era, digamos assim, apenas uma referência que encontrava em livros, nem em artigos. Artigos tinham sempre uma obsolescência, porque não se tinha acesso à internet, tinha o comute que tinha que se solicitar. Artigos que foram publicados, sei lá há quanto tempo atrás. É uma época. Bem diferente, mas uma época que moldou não só a mim, mas muitos colegas que voltaram na mesma época. Muitos desafios de recursos. Na época era o início da década de 90, praticamente, quando eu voltei, final de 1989. E logo em seguida houve corte de verbas para pesquisa, uma redefinição das finalidades do CNPq como órgão de fomento à pesquisa. Então parou um pouco. Na verdade, começou do zero e eu era a pessoa que não tinha nem aluno, porque não existia o curso de engenharia de materiais. O curso de engenharia de materiais ele foi criado exatamente, digamos, para se ter alunos que se viessem a se dedicar e ver na engenharia de materiais uma profissão, tá? porque era uma demanda, digamos, extremamente necessária e não permitiria que a nossa indústria a desenvolvesse, porque precisasse entender de materiais, um profissional que entendesse de materiais e atuasse agregando valor produto em processo por ter uma formação em materiais. Nessa época não se tinha esse curso e quando se criou um curso num departamento pequeno que tinha 12 professores, de repente nós estamos criando 22 disciplinas, 12 professores que atendiam as outras áreas da engenharia, engenharia civil, engenharia mecânica realmente foram coisas assim desafios muito grandes e não só eu, mas as outras colegas que estavam voltando do doutorado, não tivemos medo de, desse desafio e do departamento de materiais e seu aporte no programa de pós-graduação em Minas, e Materiais, foi muito importante também então eu posso dizer que são histórias de sucesso o que a gente fez naquela época, o que a gente pôde de formar de profissionais a nível de graduação e de pós-graduação, mestres doutores e particularmente se eu começar a listar todos os mais de 70 doutores que eu formei onde é que eles estão, o é que eles estão Espalhado pelas universidades, que estão espalhados aí por empresas, até muitos deles fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, no Canadá e em países da América Latina. Me dá muita satisfação e garanto que alguns um meus colegas tiveram uma trajetória semelhante, similar, eles também se enchem de orgulhos de ver: olha, tudo isso aqui começou daquela maneira e foi a nossa determinação, um fator muito importante para que hoje a gente possa dizer com muito orgulho que ajudou a formar essas pessoas. E eu tenho uma conclusão que é a seguinte, a gente tem uma obrigação de ajudar quem quer crescer profissionalmente, como pessoa. Essa demanda, para mim, ela tem que ser respondida, porque o importante quando a gente vê alguém, um aluno interessado, um aluno preocupado em se desenvolver no mercado de trabalho, a gente tem ali uma obrigação muito grande de ajudar esse profissional. Aquele que não tem muita certeza, que não vai demandar muita coisa, então, não que ele não vá ter atenção, mas a gente sabe que o aporte de ajuda em alguém que está determinado a se colocar no mercado com destaque, ele tem resultados muito mais efetivos em curto espaço de tempo, muitas vezes. Certamente é um legado imensurável isso que o senhor citou e com certeza agrega muito valor à nossa escola de engenharia, à nossa instituição, URGS. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a criação do curso de engenharia de materiais que foi coordenada pelo senhor. O senhor já citou alguns elementos desse contexto, à época, mas eu gostaria de saber assim como foi viabilizar e implantar um novo curso de engenharia e qual era o cenário da educação superior no Brasil naquele período? Como foi possível essa viabilização? Nós somos no início da década de 90 do século passado e o último curso de engenharia que havia sido criado no âmbito da escola de engenharia era 1954. Na minha ideia de convencimento para criar o curso, porque não é fácil, ninguém sabia como criar um curso. Como é que se cria um curso do zero, então eu também não sabia não tinha, para quem eu perguntava não obtinha resposta, porque isso não era uma coisa que se fazia na universidade, não havia esse histórico, teria que ir atrás de alguém que pudesse ajudar, mas não havia, só dizia assim, olha, para ter um curso de graduação a gente precisa esses, isso, isso, isso, os departamentos precisam aceitar as disciplinas que vão ser oferecidas para esse curso, então realmente era bastante assim, nebulosa a situação, como se cria um curso de graduação na minha ideia de convencer para regimentar esforço, eu, olha é possível que na engenharia não tenha o ocorrido nada desde 54 que não demande uma modernização nos cursos da escola de engenharia. Nós temos, e materiais é um curso que está consolidado nos países desenvolvidos e não é de agora, é décadas. Essa área de conhecimento, ela trouxe muita qualificação ao desenvolvimento tecnológico. Parte substancial do desenvolvimento tecnológico está baseado em materiais. Essa foi a ideia inicial que nós tínhamos que criar um curso de materiais. Havia um curso que era aquele que eu tinha feito, que era metalurgia mas metalurgia, o nome já diz que era um curso voltado para metais. Foi se estudando, eu particularmente, nessa coordenação da criação do curso, eu tive que consultar cursos que haviam nas universidades americanas, que, digamos, eram os carros chefes na formação em engenharia de materiais, cursos na Alemanha de materiais, para ver o que, que era um curso moderno. Nós tínhamos uma única referência, basicamente, no Brasil, que era o curso de engenharia de materiais de São Carlos, que tinha sido fundado há 20 anos antes, no início da década de 70. E o curso de São Carlos... Na minha análise, era um curso que já estava obsoleto na concepção da estrutura curricular. Por quê? Porque ele previa assim, o curso, o engenheiro de materiais ele vai ter uma formação genérica nos primeiros dois anos, depois ele vai escolher em ser si um engenheiro ceramista, um engenheiro de polímeros ou um engenheiro que atuaria na área de metais. E eu achava isso muito, digamos assim, não correspondia à dinâmica, do mercado de trabalho. Muitas vezes alguém chamava assim em cerâmica, mas tinha oportunidades em materiais metálicos. Para que fazer essa distinção? Na concepção do curso de engenharia de materiais, a gente deixava que os alunos, nos últimos semestres, ele iria escolher aquelas disciplinas onde estaria, digamos assim, um currículo e seria a posição dele em relação ao mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho fosse como era na época de crescente indústria de polímeros, devido à segunda e terceira geração, do polo petroquímico, então ele poderia, olha, eu sou engenheiro de materiais, fiz essas disciplinas aqui, tem informação em polímeros, e ele poderia também se colocar de uma forma mais genérica, ele poderia pegar três ou quatro cadeiras seletivas, opcionais, é o nome que a gente tinha, que dizia, olha, eu quero, gosto mais de polímeros, mas fiz aqui algumas coisas de cerâmica também. Esse perfil era um perfil que ao nosso entender seria um perfil moderno, e aí se, fez, se foi regimentando os próprios colegas do departamento de materiais, que no início não estavam tão engajados, porque duvidavam até de que pudesse criar um curso, mas depois se tornaram parceiros e muitos deles aí foram definidores da criação do curso, porque se precisava que ensinasse ou atuasse nas 22 disciplinas. Como é que se consegue criar uma infraestrutura? Olha, na verdade, digo que até definir onde é que teria a sala de aula para essas disciplinas, era um problema. Nós não tínhamos sala. Vocês criaram a disciplina, tem que dar aula e agora vocês vão dar aula onde? Eu cheguei até, algumas desavenças aí com quem controlava na direção da escola. Eu troquei placa de número de sala, porque uma cabia 15 e na outra cabia 40, então eu trocava. Depois, claro, me chamaram a atenção e disseram mas não pode fazer isso. Eu pensei, mas era um jeito de a gente criar o curso. Era uma outra época. Hoje as coisas digamos assim, são muito mais, eu penso existe as definições que vão dar unidade depois da própria instituição URS, em definir algumas coisas estratégicas em relação ao mercado de trabalho. Mas naquela naquela época, com certeza não. Iniciou-se ali, e num professor que estava voltando, que no início teve um grupo de seis professores, mas cada um com, digamos assim, com as suas prioridades. E para mim, a prioridade maior era exatamente o curso de materiais. Como é que se conseguiu a infraestrutura? Porque não havia laboratório de cerâmica, não havia laboratório de reciclagem de materiais, não havia laboratório de polímeros o que a gente tinha. Era uma coisa, um ou outro equipamento. Mas esses professores que vieram do exterior, a maioria deles no curso do Departamento de Materiais, eles foram fazendo projetos de pesquisa junto aos órgãos de fomento ou junto com parceiros da indústria e trazendo recursos e esses recursos viabilizaram a compra de equipamentos. E o conjunto do pós-graduação também foi muito importante porque era um conjunto de professores já com um histórico, com um pesquisador e de repente unidos juntos eles poderiam incorporar uma proposta e que aí viabilizar um equipamento de valores bem superiores. Foi realmente, eu acho que eu e os meus colegas dessa época, conseguimos identificar com qual recurso se comprou qual equipamento, como foi comprado aquele equipamento, porque não existia um balcão na administração central, que fosse na própria editoria de pesquisa, na Proplan e disse assim, olha, eu preciso desse equipamento o interlocutor disse assim, olha, tu precisa desse, eu tenho aqui mais 50 professores que precisam de outros equipamentos, não havia esse plano B, ou você faz projeto de pesquisa, que seja bem feito e você tem um parceiro no setor industrial de serviço, ou outros parceiros da universidade, ou outros parceiros no próprio programa de pós-graduação e torce para ser contemplado e aí leva um ano para se ter o um equipamento funcionando ou não tem um plano B, não, não havia como se ter a disponibilidade de um equipamento. Eu digo que a gente olha para o passado e vê com satisfação que aquela coisa foi até muito intuitiva, não havia um programa olha, agora você tem que fazer isso, isso a gente sempre estava atento a editais e definir parcerias envolvendo alunos de mestrado, doutorado, alunos de, de graduação isso foi um processo, digamos assim, que na minha opinião foi exitoso, não só para mim, para vários colegas, muitos não só no departamento, ou não só nos 3M, mas em outros departamentos que passaram pela mesma situação e hoje, com orgulho, mostram o que obtiveram. Citam alunos, como eu cito, que dão digamos, uma satisfação enorme de ser, olha, eu atuei, eu sou parte responsável do que da profissão dele. Essas pessoas foram formadas por nós nesse ambiente, nesse período aí da a história da Escola de Engenharia. Professor, a contribuição que o senhor deu de grande relevância para a Escola de Engenharia foi a criação do Laboratório de Materiais Cerâmicos. O que te motivou a criar o LACER e quais foram os principais desafios enfrentados também nesse contexto? Esses desafios eram um conjunto. Por exemplo, eu voltei de um doutorado que tinha me custado bastante assim em termos de pressão, em termos de desafio, em termos de estresse. Eu queria fazer valer isso. Então eu queria fazer pesquisa e queria aí ter um espaço que eu dissesse, olha isso aqui vai deixar de ser um espaço sem cadeira e sem mesa vai aumentar esse espaço e o aumento de espaço, quem me conhece daquela época sabe, que usava uma expressão havia um movimento que era do sem que era no final do século passado e eu dizia assim, olha o sem parques, porque nós não tínhamos a sala, que as salas todas eram de parques, era. as salas que nós tínhamos no sétimo andar e no sexto andar eram salas para aulas teóricas. Nenhuma delas tinha infraestrutura para equipamentos de laboratório e as necessidades são muito diferentes e assim as exigências em termos de instalação elétrica até de vibração. Imagina sétimo andar, sexto andar de um prédio urbano, onde passava um caminhão vibrava tudo. Eu consegui agora um projeto, eu vou comprar um forno, esse forno eu preciso da instalação elétrica, então era uma briga, tinha que procurar as pessoas que pudessem ajudar eu preciso instalar lá uma rede de 330 volts, então tenho que ter uma infraestrutura, o que eu vou fazer com o equipamento? Isso tudo foi um processo. Por que, que esse equipamento? Com esse equipamento eu poderia ter alunos que aí com esses alunos eu poderia escrever artigo com um aluno teria uma formação ele seria agora formado em engenheiro de materiais ou em mestre ou em doutor. Então isso tudo foi, digamos assim, com uma bola de neve. Ela foi crescendo e as demandas continuavam e agora elas sofisticaram em termos de equipamentos, em termos de espaço físico. Era muito difícil se ter foco do interesse da direção da escola de engenharia na época, da administração central, num único professor, porque havia essa transformação ocorrendo em vários setores e mais, eu imagino, que era mais meu conhecimento na área técnica, nas engenharias, física, na química, porque se demanda uma sofisticação de infraestrutura. Esse movimento de criar um laboratório, que era um laboratório que não existia e eu queria desenvolver aquilo que eu imaginei, olha, quando eu voltar para o Brasil eu posso fazer isso aqui, eu posso ver na indústria que pode se interessar por um processo como esse, depois o aluno de iniciação científica conhece já o corpo técnico da indústria, então já começa a ter essa formação da rede, que é do aluno de iniciação científica, via professor, entrar em contato com profissionais que atuam já no mercado de trabalho, na área onde esse aluno está sendo formado, ele está em parceria lá no laboratório, ele está dividindo um espaço físico com um aluno que está fazendo mestrado e outro fazendo doutorado, então tudo isso é uma interação muito positiva eu acho que agora, com esses últimos anos que a gente teve, digamos uma interrupção dessa vida de laboratório se perdeu muito desse encadeamento do aluno que entrou na universidade ele vê um colega ali entrando e saindo de uma sala e pergunta, o que que tem nessa sala aí? Não, aqui é um laboratório ah, o que que faz aí? Ah, eu, eu faço um estágio, eu, eu vou ocupar o meu tempo livre aprendendo alguma coisa e aí depois ele ganha uma bolsa de iniciação científica, aí ele vê que o aluno de mestrado faz tudo com muita satisfação, vibra com algum resultado, vai defender. Então essa movimentação em laboratório encadeava crescentemente a formação de um pós-graduação, que fosse mestrado que fosse doutorado. Então era sempre crescente o número de alunos que iam fazer iniciação científica, iam fazer mestrado, iam fazer doutorado. Cresceu muito o doutorado dessa forma. E hoje eu vejo muitas vezes que tem um quarto de alunos interessados em fazer uma seleção para pós-graduação, porque aquele convívio não existe existiu nesses últimos dois anos. Então, isso se perdeu. Vai levar algum tempo para se conseguir novamente isso. Mas, enfim, criar um laboratório, é, imagina, os nomes, os nomes surgiram da cabeça dos pesquisadores. E existia aquela coisa, olha, o laboratório tem que começar com L e aí a gente põe alguma coisa que identifique. E depois aí um outro colega diz assim, ah, eu vou fazer um laboratório. venha do exterior, eu vou fazer... Eu tenho conselho para alguns deles assim, ah, então cria o teu laboratório, porque tu, vai ser o teu espaço. É muito interessante porque eu eu ouvi isso. A universidade é um local onde as pessoas fazem o que querem. Esse espaço de criação é muito, muito alto. Não há uma definição de terra, mas para fazer isso as pessoas precisam de independência. E o laboratório era a independência. Por quê? Porque a estrutura, o estatuto da universidade cobria até o departamento. Não existia no estatuto a definição via estatuto de algum órgão, de alguma instância inferior ao departamento. E o departamento o departamento era os professores de uma determinada área de conhecimento que era eleito de dois em dois anos o chefe do departamento. Não podia ter lá mais de uma recondução, etc, etc. Porque tudo isso é previsto em estatuto. E o laboratório, não. Não tinha chefe do laboratório, o coordenador do laboratório, o responsável do laboratório. Não estava no estatuto. Não existia necessidade de se fazer eleição. Aquele é um espaço de liberdade. Se tinha, olha, os meus objetivos são fazer isso, aumentar, criar, etc. Se um colega viesse ele disse assim, não, eu quero ter um espaço próprio, então ele teria que ir para o outro. A coincidência de forma de atuar e objetivos era diferente, o laboratório era essa independência que os pesquisadores tinham de procurar os próprios limites. E início envolvendo alunos, envolvendo a iniciação científica, envolvendo método, pós-graduação, mestrado, doutorado e depois no pós-doutorado, com pesquisa. Então cresceu muito a pesquisa em função disso. E essa criação, agora voltando à sua pergunta, essa criação de um laboratório, ela se deu assim olha, se faz isso, qual é a próxima etapa? Não sei, mas o que vai acontecer agora? Não, a gente conseguiu um projeto, então agora a gente vai definir uma linha de pesquisa aqui no laboratório, quem é que quer fazer isso? Ah, eu preciso de um aluno de iniciação científica. então já pega um aluno de mestrado que se interessou por um tema e vai criando um subgrupo, e esse subgrupo vai atuando concomitantemente com outros grupos, e a interação entre esses grupos é fundamental e ela ocorre de uma maneira assim muito natural no laboratório, olhando ali, textos para trás, eu cheguei a ter, o laboratório chegou a ter, 42 alunos de iniciação científica apresentando o pôster, salão de iniciação científica. Então imagina, na época tinha que imprimir o pôster, tinha que desenhar, isso até virou um quadro lá no sétimo andar, que tem os 42 pôster, onde tem lá os assuntos, tudo num ano com os ICs. Então era época que se tinha projeto com a Petrobras, a Rede Gás, projetos com o anel, e hoje existe, lógico, projetos com a Petrobras, com o anel, só que a época é outra, nós né? temos algumas coisas... Coisas que são hoje, digamos, de mais fácil alcance em termos de recurso. Naquela época a gente tinha que buscar esse recurso e possibilitou muita coisa. Possibilitou muito engajamento de aluno e nós, Departamento de Materiais, chegamos a ter a estratégia de colocar todos os alunos que ingressassem no curso em laboratório nos vários laboratórios que se tinha no departamento. E com isso se conseguiu uma diminuição da evasão tremenda. Nós éramos muito orgulhosos em mostrar os nossos números, que sempre a evasão na engenharia era um problema, né? porque o aluno entrava na engenharia e ele pensava uma coisa e de repente ele estava fazendo uma disciplina que de matemática ou de cálculo ou na física, coisas que não correspondiam àquela interesse que ele tem ou a expectativa que ele tinha em nenhum curso de engenharia. O laboratório deu para ele um outro Outro ambiente. Ele aprendia muito mais, digamos assim, no laboratório de uma maneira de estimulá-lo para a profissão do que estudando por uma prova de cálculo, com certeza. Então, aquele aluno que estava fazendo cálculo, fazendo iniciação científica, muitas vezes motivava o aluno para sair melhor na prova de cálculo, porque ele queria logo fazer mestrado, doutorado. E é isso, eu acho que a criação de um laboratório ocorreu numa época e ocorre, continua ocorrendo, claro que não com a mesma demanda a mesma necessidade que o que houve no final da década passada, uma década do século passado, mas que faz com que os cursos, os melhores cursos de engenharia que eu conheço, eles têm mais foco em laboratório, em projetos de pesquisa, tem grupos de pesquisas engajado na formação desses alunos. Alguns professores se dedicam mais à população, mas trazem alunos de graduação para dentro dos seus laboratórios. Eles têm um papel importante nisso. Aqueles tem outros que têm um perfil perfil demais de auxiliar os alunos nas primeiras etapas, dando formação, mas que também são importantes. Mas o laboratório, para mim, dentro de todo esse contexto, ele é essencial no curso de engenharia. Né? Professor, o senhor também é reconhecido fortemente pela quantidade de registros de patentes que o senhor obteve. Qual o total dessas patentes e, dentre elas, quais o senhor considera como sendo as mais relevantes? O número exato de patentes eu não tenho. Não tenho porque eu tenho que consultar a CDTEC, muitas vezes eu consulto a CDTEC, porque o processo, digamos assim, de pegar um conhecimento desenvolvido em um laboratório, proteger esse conhecimento, ele é um processo hoje está, digamos assim, tendo um outro ritmo, porque no passado, no mínimo 10 anos, então o que, que acontecia? Não, isso aqui é uma coisa que pode interessar uma indústria. Vamos patentear? Vamos. A CDTEC tem um papel muito importante, assim, eu não cancelo já a equipe da CDTEC, porque ela sempre foi muito contributiva, sempre nós chegamos lá, porque continuamos tentando patentear coisas, nós chegamos para o pessoal da CDTEC e eles nos instruem e eu passo para meus alunos isso, e fazer o pedido de patente. Muitas vezes a gente não tá pensando, quase sempre não se tem essa expectativa, ah, isso aqui vai trazer recursos para nós, por sermos os inventores, ou para o URGS, porque a URGS tem uma participação, lógico, evidente, que se houver, digamos, recursos advindos desses conhecimentos patenteados, a gente muitas vezes não faz com esse interesse porque sabe que o mercado de patente ou de proteção industrial é muito, muito complicado no Brasil. O que a gente faz? A gente leva, olha, esse conhecimento, se a gente publicar, só publicar isso numa revista internacional, não vai ser a mesma satisfação que a gente terá no momento que descobrir que foi uma empresa que olhou o nosso artigo e desenvolveu um produto e está vendendo produto, do que... Uma empresa nacional e a universidade e os inventores estão obtendo recursos por causa do seu desenvolvimento patenteado. A gente faz o encaminhamento pedido à patente, em resumo, e esse percurso até ser julgado pelo INPI como, digamos, ah, isso aqui realmente é original, etc. No início era 10, 11, 12 anos. Depois de 10 anos, sai uma carta patente. A gente encaminha sempre que possível, e isso faz parte do aprendizado, eu acredito, no nosso grupo, o aluno faz um trabalho muito interessante, eu digo para ele, não, vamos patentear. Porque aí tu vai saber como é que se patenteia, quais são o percursos, como é que se redige uma patente, o que, é que vai ser analisado, numa patente. Claro que o aluno fica, uns ficam entusiasmados, olha, eu vou ser inventor, quer dizer, dá uma outra status para um aluno, que está fazendo mestrado, doutorado, mas outros dizem assim: puxa vida, como é que faz, como é que eu escrevo uma patente, o que eu tenho que colocar no papel, etc. Faz parte do E eu acho que também, quando se faz isso, está se colocando o um nome, não só o nosso de inventores, mas a própria instituição. Ela começa a ser reconhecida como uma instituição que ela desenvolve conhecimentos privilegiáveis, originais. Gerais? Nice de importância, de relevância. O ano passado, e eu disse que esse processo, digamos assim, está um pouco melhor atualmente, porque eu tenho recebido mais notícias da CDTEC, olha, foi homologada a carta patente pelo INPI, no ano passado acho que foram várias, de coisas que a gente fez lá atrás. Eu também a gente teve participação em outras cartas patentes que são lá na Alemanha, parceria com o Planck Instituto, que eu consto como inventor, tenho outros, acho que na França também tem o nome, constando lá. Meu nome é o nome de de alunos, pela nossa trajetória principalmente em nanomateriais a gente tem um potencial muito grande de aumentar o número de patentes nos próximos anos, eu espero isso e eu espero também que as indústrias, eles, pela minha experiência não, essa generalização é um pouco complicada porque eu posso falar da minha experiência, muitas vezes a indústria, ela compra uma tecnologia pronta e não vê o que está sendo feito na própria universidade nos próximos anos a gente tem aí, digamos, uma modificação um pouco, digamos, leve nessa situação que a indústria vai, digamos, o advento da tecnologia para dizer que a indústria começa a ouvir cada vez mais dano-materiais, materiais materiais dando estruturados e diz assim, puxa vida, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, eu também quero ganhar dinheiro com isso. Eu vou ver quem é está que fazendo isso, para quem tem a universidade. Muitas indústrias perguntam, já consultaram, a gente já fez a apresentação de algumas dessas patentes, mas a gente sente um pouco de dificuldade com o interlocutor porque ele não está familiarizado com termos, digamos, modernos, como materiais anos estruturados, aí fica um pouco, assim, sabe, receoso de investir numa área que não nomeia. Muitas vezes, isso para uma empresa, em termos estratégicos, Fica resolvido que quando vai numa feira, ele olha uma máquina produzindo alguma coisa, pergunta quanto é que é a máquina, quanto é que é o custo de matéria-prima, põe tudo no papel e sabe em quanto tempo vai ter lucro aquele processo. E a nanotecnologia, a partir de uma patente, é uma aposta que uma indústria faz e com a aposta ela tem uma ideia não muito clara de como é que vai ser essa transformação de uma coisa que foi desenvolvida em laboratório para a escala industrial. São Então, vai-se ter uma modificação nos próximos anos, eu acho o papel da universidade ele vai ser crescente nesse processo de conhecimentos desenvolvidos em laboratórios como o nosso, como muitos da escola de engenharia, porque se vai ter aí, digamos, se apostar em cinco, dois ou um, dando certo, dando certo significa virar um processo, um produto dessa empresa, a patente eu acho que é Digamos, uma coisa bem definida dentro desse contexto de engenharia, para mercado e atividade industrial, e diz assim: olha, nós estamos produzindo coisas modernas, coisas que têm uma originalidade, vai ter, digamos, uma relevância em termos internacionais e vai ter uma participação no mercado internacional. Então, quer dizer, isso lá, pensando no sucesso total do que se obtenha no um trabalho a partir de experimentos em um laboratório. Professora, aprofundando um pouquinho mais essa questão. Nós temos, digamos, um celeiro muito grande de produção de conhecimento e de tecnologia aqui na escola de engenharia. Mas esse número que o senhor tem de patentes, a gente tinha feito um levantamento superficial em torno de mais de 30. O senhor comentou alguns fatores dessa atenção e desse cuidado de realizar esse encaminhamento CDTEC e incentivar os alunos da pós-graduação a trilhar esse caminho, até como uma forma também de aprendizado, mais completo nesse sentido. Então, o senhor atribui a esses fatores a ob tensão de um número tão alto de patentes ao longo da sua carreira, esse cuidado, esse olhar diferenciado com foco nessa questão faz toda essa diferença? Eu acho assim, quando eu mencionei que tinha lá a participação numa patente Max Planck Instituto. Então, isso foi no começo da, dos anos 2000. Uma aluna minha foi fazer lá doutorado de sanduíche na Alemanha e ela desenvolveu lá um trabalho que o um Instituto Max Planck disse assim, não, imagina, um Instituto com Max Planck tem toda uma equipe dedicada a trazer coisas ou levar coisas do laboratório para uma escala de patente. Esse viés disse assim, bom, isso que lá despertou interesse em patentear, nós temos outras coisas aqui no LACER. E a gente começou então a pensar, ah, não, isso aqui vão tentar patentear, também. E aí também começou um movimento dizendo assim, olha, as universidades, elas têm que patentear. Pensei, usando isso, aquilo que, que para mim mesmo, como pesquisador, patentear, puxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer, tem tanto aluno, tem aula, tem que preparar, tem que corrigir, prova assim, quando me meter em patente, a ideia era a seguinte: não, como é que se faz? Qual é o trabalho? Qual é o curso? Quem é que ajuda? Que O aluno pode escrever, eu reviso, depois o CDTEC transforma aquilo num texto mais apropriado para o INPI. Então, tudo isso foi da ideia: não, se o Max Planck patenteia coisas que a gente faz aqui com a mesma originalidade, síntese de materiais nanoestruturados com tais características, então pode ser patenteado também. A coisa se iniciou nesse sentido. A patente é um complemento do desenvolvimento de conhecimento e esse complemento ele protege a instituição, ele pode eventualmente, objeto de recurso, receita para a universidade no momento que ela comercializa essa patente como disse, nunca se pensou exatamente nisso, mas se pensou o seguinte, olha, vamos melhorar os números da universidade, mas a partir da melhora do que nós temos em termos de patentes vamos começar a ter patentes aqui no Brasil e aí se fez muitas vezes o aluno assim professor eu quero patentear isso ótimo vamos patentear insisto para os alunos vamos patentear isso porque vai dizer para a sociedade que nós somos uma universidade que fazemos coisas de ponta como a gente faz sempre coisas assim numa área muito dinâmica que é a área de materiais nanoestruturados muita coisa virou patente nesse sentido são coisas que a gente não obtinha na referências na literatura e o fato também de orientar muitos alunos de do doutorado e para mim o doutorado é um tem que ter uma abordagem fenomenológica, originalidade e relevância. Originalidade e relevância eram bons requisitos para uma patente. Professor, para finalizar, o senhor é o duplamente titular e conversamos <risos> agora por esse período falando de tantos feitos e realizações, e o senhor me parece assim, sempre muito motivado, empolgado com toda essa a vida acadêmica, o trabalho como pesquisador. O senhor gostaria de deixar algum comentário sobre essa sua longa trajetória, desde aluno, depois como professor e pesquisador, com o maior número de patentes da Escola de Engenharia. O senhor <risos> gostaria de deixar que registrado uma mensagem para servir de inspiração ou referência para as futuras gerações de engenheiros? Tenho uma certa dificuldade em encontrar uma boa resposta para essa questão, porque é uma história muito particular a é minha, dos desafios, o sucesso obtido em muitos desses desafios. Eu imagino como profissional de engenharia essa preocupação com fazer com que as coisas melhorem em qualidade, que as empresas elas se modernizem com profissionais capazes em engenharia. Então, realmente eu sou muito entusiasmado pela atividade do engenheiro, porque vejo nele um carro chefe das transformações da sociedade, sejam elas nos bens de consumo, sejam elas no conforto, em vários setores no conforto, das melhores soluções de convívio, tudo isso eu encontro no engenheiro um profissional muito capaz com um potencial muito grande pelo que eu falei também, o engenheiro tem que resolver problemas, ele ir resolvendo problemas ele vai trazendo desenvolvimento tecnológico que nada mais é do que uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade, eu acho que essa preocupação num lado, com a sua formação profissional, é essencial, e na outra ponta, o resultado esperado numa sociedade melhor, onde as relações se deem de uma maneira mais, digamos, interessante para todos os partícipes. Como cada um vai fazer seu percurso desse ponto inicial, a, digamos, ao resultado final, vai passar aí pelas suas idiosincrasias, os seus interesses, as suas situações, as mais diversas oportunidades. Eu sempre acho assim que sorte, eu não acredito muito em sorte, eu acredito em que a oportunidade está preparado para aquela oportunidade. Muitas vezes surge a oportunidade e a pessoa não está preparada, ou muitas vezes a pessoa está preparada dando, mas não surge oportunidade. Mas tem que buscar, tem que ter essa preocupação de ir atrás. Muitas vezes eu digo isso para os meus alunos, olha, eu fui surpreendido positivamente em muitas, muitas situações, que eu tive um retorno inesperado, mas eu pensei assim, puxa vida, quando é que eu plantei a semente? Ah, foi aquela vez em que eu fiquei três, quatro horas de madrugada tentando resolver um problema. E aconteceu isso, eu pensava assim, na Alemanha principalmente, puxa vida, como é que eu vou ser recomeçado alguma vez na minha vida por toda essa trabalheira? Eu estou aí há quatro Fim de semana, dormindo tarde Acordando cedo, tentando Resolver problemas e de repente Na volta ao Brasil Eu era recompensado Porque ali eu tinha desenvolvido alguma Capacidade que não tinha sido programada Mas que fez parte de um contexto Que era a busca de uma solução para um engenheiro É fundamental essa Preocupação com melhorar As coisas, melhorar a tecnologia Desenvolver ciência, conhecimento E aí, em que contexto? Aí vai pela dissecrasia, pelas oportunidades que surgem, pela dedicação. Trabalhar com afinco, com dedicação, é o que traz resultado. Esperar que, que chegue no colo de uma oportunidade, se surgir assim, ela não vai trazer os resultados que poderia trazer. Professor Carlos Pérez Bergman, nós agradecemos a sua disponibilidade em nos atender e em nos conceder essa entrevista. Ficamos muitíssimo honrados com a sua participação aqui no podcast. Que o senhor continue tendo, assim, muito sucesso em todas as suas atividades profissionais e que a sua atuação nessa instituição centenária sirva de inspiração e motivação para os nossos estudantes, para os técnicos administrativos e docentes da nossa querida Escola de Engenharia. Muito obrigada e parabéns. Eu, eu só queria dizer que, na minha Fase da vida, o sucesso para mim é exatamente conseguir fazer mais para aqueles alunos interessados, formar profissionais mais capazes, mais bem-sucedidos e fazer isso de tal forma que repercuta para uma instituição como a Escola de Engenharia e a Universidade da melhor maneira, que ela aumente o seu grau de referência no âmbito internacional. Eu agradeço muito, eu me coloquei à disposição de vocês, muito honrado pelo convite. Nós é que agradecemos mais uma vez. Pois não.